Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começando essa saga que eu não sei nem em que vídeo que eu tô mais. Eu não sei se esse é o começo de um vídeo, eu não sei se esse é o final de um vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai entrar num vídeo de agora, num vídeo de, de depois e vídeos e eu não sei. Então o que eu tô fazendo hoje, eu vou explicar pra vocês. Eu tô aqui no Cosco, eu tô sendo do Mamãe para pra dar um rolezinho no Cosco hoje. Ela Escolhendo remédio. Vitamina e remédio. Maravilhoso. Então vamos continuar essa saga, né? Dessa, desses 10 dias com a dona Deote Aqui em Montreal Eu tô com uma dor de cabeça hoje Hoje tá bom não, tô bom pra gravar vídeo não, gente Vou tentar, tá? não tô muito bom pra gravar vídeo hoje não meio, tô, meio, tô meio zoado, tô meio ruim Então, bora, né? Será que dá Ela não tá conseguindo escolher o que ó ela tá olhando, olhando, olha lá, não sabe o que ela pega, tá confuso, gostou de um, gostou, gostou de um, não, esse aqui não, ah, esse aqui sim, ó, temos um vencedor, isso, analisando, analisando, tá ali fazendo análise das embalagens, isso, analisa mais, será que ela vai levar mais algum, gente, temos um vencedor ou não, ainda não, não, acho que vai demorar, hein. estou levando a Dona Mãe, Dona Mãe tá de que jeito? A Dona Mãe. Tirar minha mãe dessa vida sedentária e fazer a mãe para caminhar, melhorar esse joelho, emagrecer. Bora, Dona Mãe. Uh, vambora. Fica. Aí eu solto ela na coleira assim, ela sai voando em cima deles. Aí eu prendo com a coleira e ela... <risos> é muito bom. Pode. Volta. E aí, mãe, tá aprovado? Tá bom, hein? Minha feijoada? Muito bom. Eu nem filmei eu fazendo feijoada hoje. Eu sou péssimo youtuber, velho. A outra. O que você quer? Nada. Tá. Agora você tá, tá, tá querendo aparecer? Não, Agora você tô. quer aparecer? Eu tô. Hum, uma feijuquinha, uma feijuquinha. Eu tô. primeira vez da dona mãe comendo putini, mãe. Peraí, primeiro o que, que você achou? Primeira impressão do prato, vai. É feio. É estranho. É feio, não é? Olha lá. Agora come a batatinha com... O não, pega, pega em cima com o molho e tal. Tem que ter a full experience. Ah, uh, do. Do, Bessie. Bessie. Ah, cara. E aí, mãe, rolou? Vamos embora, mano. Vai, pega com o molho aí. Pega com o molho, com o bacon. Pega, pega aqui no meio, aqui, ó. Pera aí, Thiago Aqui, vai ó Tem que pegar assim, ó, em cima pega por, pega por pelo meio, não Não precisa colocar no seu prato, não, mãe Pô, você pede o prato por quê? Não precisa, vai comendo aí É bom, é? é bom, não é? é gostoso Não é? Não é forte, né? Não Puccini tá aprovado, mãe? Tá É a comida mais canadense É canadense, né? Totalmente canadense 100% canadense. Olha que delícia isso aqui. O último café da manhã da mamãe. Aqui, ó. Café da manhã. Vai, amor. Pega a banana. Tá gostosa a banana? Olha que banana boa. Olha a cara dela. Gostou da banana. É. <risos> Muito bom. Meu Jesus amado, o que tu tá fazendo? Olha o tamanho. Eu tô com fome. Meu Deus. Vai bater umas lajes hoje, amor? Eu vou. Olha lindo! O cap da mamãe tá grande também, mãe! Olha! Yeah. E é grande, né, gente? É ah, não! Hora de dar tchau pra mamãe! A mãe, você tá indo embora! <tos> Fazer o que? Um rolê super legal a gente vir no shopping. <risos> Parabéns! O Matheus e a Bia resolveram levar nós no shopping hoje. Mas por que estamos aqui? Estamos aqui para ver o que a loja nova do Harry Potter. Porque eu e a Bia somos muito fãs de Harry Potter. A Sandra não faz ideia de bulhufas o que é Harry Potter. Olha lá. Ah, você, nem sabe, você nem sabe que casa que é a sua? Nem sabe. Qual que é a sua casa? Responde aí nos comentários. Aquilo ali é a fila? É, <risos> Meu Deus, Bia. Você não queria, você não tinha que reservar, não, Bia. Vai, Bia, explica pra nós aí, Bia. Eu não sei, Gaut, eu não sei, Thiago. Vamos ali, vamos ali, vê. Gente, tá uma fila. Ah, é ali. Mano, mas. Aquela fila? Mas pera, por que que tá aquela fila lá se a entrada é aqui? Não sei, provavelmente as pessoas vão me chamando. Uh... Maneiro, que legal E aí, Bia? Aí, caralho, parabéns. Meu, parabéns. <risos> e eu tô com... Ah, tá. Tamo como, Bia? Tamo como? Proxinha, caralho. <risos> tá. tá bruxinha raburda, me chama de... É... <risos> Ainda bem que ninguém tem jeito. Ninguém Maravilhoso, Bia, eu amei isso Eu amei isso, pena é que não vamos comprar, né? Mas eu amei isso E aí, Bia, cadê as bruxinhas rabuda A bruxinha rabuda me chama de Harry Potter Você <risos> tá quem é brasileiro como filha, tá assim. Óbvio, né? Brasileiro vem na loja de Harry Potter fazer o quê? Cantar a música da bruxinha rabuda <risos> Ô, Matheus, eu coloquei a roupa ali Aí eu tava assim Então, bruxinha rabuda me chama de Harry Potter <risos> Ai, para que que eu passo essas coisas. Comensais da morte. Como você you say that in French? Os The death eaters? death eaters in yeah. French is oh, Ok, ok. Oh, mange Okay. That's beautiful. This one is kind of thicker, so it's a bit better in the hand. <laughs> Alô, morra. <laughs> Merci beaucoup. nada. Bia. Olha, que deu Ah, vai dar o cu. <risos> Saí da lojinha aqui. Bem bacana, viu? Vou te falar. Mas eu achei ela muito cara. Tá, tipo, muito, mas muito caro. Tipo, um negocinho, minúsculo, um 70 dólares. Tipo, hum, meio bizarro. Harry Potter isso aqui num shopping em Drummondville Vou deixar aqui pra vocês o nome do shopping, o endereço também Tá aqui na tela pra vocês Então se você tiver em Montreal, mais ou menos uma horinha de carro pra você chegar aqui ah, Pra ver a loja Parece que ela acabou de, de ser inaugurada Então tá uma fila de mais ou menos uma hora, uma hora e meia Pra entrar na loja, só pra sorrir, né? E a cara da cena tá maravilhosa hoje A cara da cena tá tipo assim Nossa, que legal, eu tô numa loja da Harry Potter Sou tão fã Ai, que legal Qual que é a sua casa, amor? A minha é grifinória, amor, qualquer é coisa. Eu não tenho opinião formada sobre. Isso. Você não tem uma opinião formada não, sobre a sua casa ainda? Não. Então tá bom, né? É isso, gente. Como namorar uma pessoa que gosta de música country é evangélica e não é nerd. É totalmente diferente de mim, né, velho? Ateu, roqueiro e nerd. Acho que realmente os opostos se atraem, né? Se bem que a gente em outras coisas, né? Tá ah, a gente é lindo e acho que é o que mais importa, né, gente? É o que, né? A gente tá perdido, né? Estamos perdidos, eu preciso mijar. Tá é bonitinho o shopping aqui, né? É, eu gostei. Não é assim? Uma, loja, né? ali, ó, uma vacância. É uma, vacância? É uma vacância? O que, que é uma vacância? É uma loja vaga. É uma loja vácuo? Você é chopeira? Chopeira? É, pelo não falar. Você é uma chopeira? Chopeira. É o termo que nós usamos para... Que... Você é uma chopeira? É uma chopeira. Então você apertar teu nariz e sai chope pela tua boca. Comercializa shopping center. Isso é muito uhum. louco, né? Imagina você vender shopping center. Nossa, Pessoa, é. né?